São capítulos da, da, dessa construção que hoje a gente vê o no grupo-corpo. No Estrategicamente, eu vou para Minas Gerais. Em Minas Gerais, o corpo tinha interesse em quem não estava pronto. Então, aí, <risos> aí, foi, aí, aí foi genial, porque eu pego o Rodrigo Pederneiras, que deslocado do eixo, e uma cria do Arraiz, porque uhum. o Rodrigo havia feito é, o curso de coreógrafos com o Arraiz na Argentina. Né? Olha. É, assim como Rubens Barbô, que é aqui de, de, de, de Porto Alegre, também era da mesma escola da Raiz. Né? E, e aí o que acontece? Eu pego o Rodrigo em ebulição total, se transformando uhum. né? de criatura para criador. Né? E vai aquela coisa, eu entro em cena com ele dançando, essa coisa toda tal. Ele como uma pulga dançante e eu assim, lânguido e dançávamos do gente, não sei como é demais isso eu não tenho gravado, pelo amor de Deus isso, isso era genial porque é muito, os físicos e as energias são muito diferentes muito. Né? Ele, ele passava o tempo inteiro falando negão, negão, tá atrasado negão, tá atrasado eu, falei, eu falando assim, diga, eu tô na música eu tô na música olha só mas era divertido. Quer dizer, Sim. são capítulos da, da, dessa construção que hoje a gente vê no grupo-corpo.